Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Robert fazendo mais um vídeo aqui para vocês no canal. Uma coisa que eu achei muito legal aqui no Facebook essa é a opção de você criar uma loja virtual, tanto que essa aqui é no meu canal do nicho de manutenção de computadores, esse aqui é o página do meu canal. Eu posto vídeo no meu canal não tem ainda os produtos, mas essa aqui ó eu já adicionei produtos maior... são todos infoprodutos só dois aqui, que é a Netshoes e a Lomadir, que não é produtos físicos ou oh, produtos desculpa mas essa é opção de você criar uma loja virtual é muito show pode ser que no seu sua página ali pode não estar é aqui. pode não estar ativo essa opção aqui loja. então vou fechar aqui eu vou pedir a você que deixe seu like e se inscreva nesse canal aqui também vou em uma página aqui que eu administro junto comigo aqui, que é do grupo de Capoeira. E para você que não tem aqui a opção ó, loja ativa, basta você vir aqui configurações. E vir aqui, ó, editar página. carregar a internet aqui, né? essas coisas mas olha você pode vir aqui ó só que se você quiser mo modificar alguma coisa o estilo da sua apresentação você vem aqui ó cá embaixo na opção compras e detalhe já vai adicionar pra você a loja tá vendo nós vamos voltar aqui vamos dizer que você não quer mudar nada em sua página você vai vir aqui em adicionar guia e adicionar uma loja pronto você também tem a opção de de mover ela para cima ou para baixo ok galera eu espero que tenha ajudar você que tem um serviço ou um produto que quer divulgar no facebook e tem uma página de fã não vai deixar passar essa oportunidade então mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal está iniciando agora chegou aqui se inscreva logo nesse aqui também e um grande abraço fica com deus e até o próximo vídeo galera um abraço espero ter ajudado vocês de algum jeito